É, e, e vai ter qualidade, se ele passar numa sêmia lá de, de, de, de voz mesmo, vai ter, vai ter sucesso sim, tomara então, que quando, tenha sucesso Quando você sim, começou a criar, você tinha quantos anos, você, quando você começou a criar? Ah, eu criei em 80, 88, 89, eu, um pouco de já estava criando, eu já tinha aqui uns menos de 30 anos, acho que era, já faz muito tempo, né? Bicho, mas o Darcio já era mais velho que eu ainda. Mais velho de criação, o Dásio, o, o, o, o Jair, Jair da Barba, o Jonas, o Juvencio, Juvencio também. É, tinha uns caras mais velhos, o Antônio Ricardo Tupã, o Antônio Ricardo Tupã que me ajudou muito também, faleceu, me ajudou muito no começo ali. É, só que eles entendiam, coisa eu não sei, o rapaz, é uns caras velhos, o Antônio Encaro, uma filma de Tupã, é... Eram uns caras velhos, mas não entendiam muito de, de, de nota, eles ele não entendiam muito do canto ainda, rapaz. Até no, no, nos quintóis eles já não sabiam mais. umas fotos de nota, eles não sabiam. Sei lá. tava, tava desatualizado os caras. Os caras lá. Olha, Sei lá, querido. mas você vai lá no. O Zé da Leogênio mesmo tinha curioso lá, mas não sabia tudo dos cantos. Não sabia nem canto também, quase. Nenhum deles lá. É poucos que sabem ali. Não sabia, não. Não conhecia canto, não. É, tem muita gente hoje ainda que não sabe, não. Né? Primeiro, para começar a criar curió mesmo tem que aprender canto. Porque, na... se não, você leva só sapatada para trás. É duro. Vai lá, aprende no caderninho. Igual eu ensinei um cara lá de cruzeiro. Deu uma travadinha aqui. É. Então... Tá escutando, Zé? Estou oh, te ouvindo, pode falar. Então, o pai dele falou, ah, o meu filho pode vir aí na sua casa, ficar uma semana para ele ensinar o básico do, do, do canto para mim? Falei, pode, manda ele aí. Aí, o pai dele era médico lá em Cruzeiro, o dono do hospital, tudo, né? Mandou ele aqui, veio. O tio dele trouxe aqui tudo. Aí, foi ensinando ele. Eu ensinei ele no... no, no... Primeiro eu falei, ah, a primeira coisa que você vai fazer Decora essas, essas letras para mim aqui, ó. Esse canto de Curió aqui para mim. É. Aí eu falei, agora nós vai no Curió mesmo. Curió comendo uma nota, tudo. E o rapaz aprendeu certinho. Falei, não, você já tá pronto. Você tá pronto, você já tá bom. Cabeça boa o cara, viu? É, ele chamava... chamava João. João, hoje ele é médico também. Mas gosta de passarinho. Já vendi até sistema tempos atrás, passei uns passarinhos para ele ainda. Aí, né? aí o, o pai dele era 100%, Zé. Vixi uma cidade, uma bondade, nossa senhora, Deus me livre, e ensinei o, o outro cara, por telefone, por, quando ele vinha aqui, era o Chico Parmejane, Chico Parmejane também não sabia nada, sabia nada, era, dava até dó, coitado, Ixi, dava dó, tantos que os caras ainda coisavam ele ainda, <risos> Deus me livre, mas ensinei bastante, ensinei bastante ele, e ele ficou bom, graças a Deus ele ficou bom sim, Ficou craque, até. Até hoje ainda ele está criando os passarinhos, mas está travado, né? Então, está travado a listagem dele, mas ele está criando o nome da mulher, não sei. Ô, tá deixa eu te falar, um, isso aqui, aí, caminhando aqui para o nosso final, aqui, eu vou pedir para você, <coughs> você mandar um abraço para as pessoas que você gosta, para aqueles caras que você... Aí. Manda um abraço para essa galera aí, para a gente terminar aqui, que eu sei que você ainda vai para o Japão eu... ainda hoje, é isso mesmo? Eu tô estou errado. Vou... O quem? Você ainda vai pro Japão ainda hoje? Vou nada, rapaz, vou nada, <risos> vou nada. Você é louco. É, o Hideoshi, o Hideoshi que gosta de lá. O Hideoshioshi. Hideo tá... já, já o Hideo tá lá. O Hideoshi já veio de lá. De lá. É, o Hideoshi já veio de lá. <risos> é. Acho que nem minha mãe não quer ir mais para lá. <risos> Então, é. manda abraço ah. aí para os amigos que você tem aí, os, os seus colegas aí que você... Um uh -huh. abraço lá para o Denilson, do Recanto dos Passos, que ele pediu para mim, até falar um pouco dos mantenedor, eu Falei um pouco lá, não muito, mas falei até um, um bocado bom, que é, um, é difícil também, né? É a mesma coisa com um o criador, vai ter que fazer a segunda parte e tal. Aí eu expliquei mais ou menos. É, agora... É, o Roberto, o criador Maratayama, Maratayama, criador Maratayama, Roberto, criador Maratayama, ele falou, ó, oh, fala meu nome lá tal, sou do criatório Maratayama, tá aí, Roberto, falou, um abraço pra você aí, é, tem um criador bom, rapaz, uns passarinhos muito bons lá, também, da raça do Massai, acho que é do F1, ouvi lá uns passarinhos bons dele, é ruim não, o André lá de São Paulo também, tem umas coisas boas, é, o Cezinha de Londrina, né? Hoje tem o que eu já falei dele aí, tem umas qualidades boas. Um cara muito inteligente, genético, ele entende muito hoje. Então, o rapaz está crescendo dia a dia. É, o rapaz lá. É, é o Ideoshi, né? Ideoshi é nosso mesmo. Né? É, Hideoche é de casa, Ideoshi é de casa. Ideoshi é, é nosso. Pois é, rapaz, esses amigos aí que você está falando... Ah, então tem, um, é, então, tem um colega meu lá, um, um barbeiro ali de São também, que ele quer aprender, aprender a criar. Eu falei, rapaz, você já criou alguma vez um canário? Falei, aí eu falei, tem que, pelo menos tem que ter alguma uma, uma, uma coisa que você já criou, porque você entrar no, no, no, no não está sabendo nem criar, é difícil, rapaz, Eu falei para ele. mas a canária ainda você cria junto, né? Eu falei, Curió, você tem que deixar sozinha a fêmea. E levando o máximo, então, deixar tocando o CD para ela chegar. Você fazer o acasalamento depois. Deixa no CD, que ela chega no CD mesmo. Eu falei, deixa no CD. CD cantando ela, fêmea, na época vai ter que chegar. O Se não, deixa, enquanto não tiver fiota, deixa o Curió cantando. Mete o pau. Aí vai chegar. É desse jeito, barbeiro, que você tem que fazer. Falou? É, um abraço aí para o Nerdinho, para a tu, turma do grupo aí, que estão me assistindo aí. É com cento e poucas pessoas, né? O... A gente está com 110 pessoas agora aqui nos, nos vendo aqui ao vivo. Já passaram uhum. por aqui mais de 300 pessoas. Não, mais de então, 650. O... Já passou é, mais o... de 650 o... pessoas aqui. Tem o Rodrigo lá de Santos, gente boa, que comprou o Iporã meu. Falou, fala meu nome lá, Xô. Falei, tá, beleza. Fala o, a sêmica antiga que você tinha. Falei, eu peguei o caderno aqui. Falei, vou falar um pouco, então. Beleza. Falou aí, Rodrigo. Tá com Covid também. Tá lá na casa dele. Tá Olha, com problema. Rapaz. É, é, é, o Jalinho o Jalim é... Tem uns maçaibão, né? Abudai, acho que é... É Abudai, o passarinho dele, não sei o nome dele lá. É Abu Dhabi, Jalim, né? Lá de Abu Dhabi, é Abu Dhabi. É passarinho que deu muito resultado dele, né? O, o Zé. É. Esse passarinho dele deu resultado. E o outro que tá dando resultado dos é, é do, é do, do Vitor, né? Do Vitor. Tem do Reinaldo, lá de Zé Bonifácio, que morreu esses dias, mas deu, deu bastante passarinho bom, que ele mostrava a turma aí. É, tem o do Jalinho, tem o do Reinaldo, tem o do Vitor. Do Vitor da qualidade, hein? Do Vitor, acho que é o melhor Massai que eu vi, viu? até hoje, de resultado. Os Maçai mesmo é do Vitor. Rapaz, parece que o homem não perde um de moço. Ele mostra lá, tá saindo cantando uns lá agora. O ano passado eu até vendi um dele, o um rapaz lá de... de... lá de... de Mato Grosso. Lá de Lacerda do Mato Grosso. Eu passei, eu vendi para ele. Eu que vendi pro Pítrio para ele. É um colega meu, ele falou lá, ah, vem um passarinho bom para mim, Chote. Eu quero um passarinho que repete de mal. Aí eu falei, eu oh, Vitor, você não vende esse passarinho, não? Ele falou, vendo, mas eu quero... 13 mil conto na mão, na mão, é dinheiro, é, é vista, não é para fiado não, falei mal, o cara é bom rapaz, pode coisar um negocinho com ele, aí ele deu uma, deu uma acho que uma entrada de 7, e na hora que ele acabou de, de receber lá do negócio onde ele trabalha, que ele é oficial da justiça, acho que é, né? lá aí ele acabou de pagar tudo, aí beleza, falei beleza, tá tudo certinho né Ulito? Ele falou, não, tá certo, eu tô encaminhando para Cuiabá agora. E de Cuiabá até ali parece que dava mais mil quilômetros para o rapaz andar ainda de volta. É longe para diabo, deu me livre, rapaz. Falei, <risos> acho que era é mais de mil. É, mas, mas tá contente com o passarinho. E eu vendi um para ele na época, né? Faz tempo já também. Eu vendi um para ele também. Fida, acho que era vida cristal. vida cristal com o do Guaçu, 24. Que é a raça do Corrogação, né? É do, do Daniel lá, que é a raça do do Guaçu, é do Guaçu, é, do Guaçu, velho. É, é isso daí mesmo. Agora a gente nada, vai né? encerrar aqui, a gente uhum. vai encerrar aqui, mas antes de encerrar, eu é quero saber, mesmo. eu quero saber se você está tranquilo, se você está feliz, se você gostou da nossa live, não, do nosso bate-papo, e beleza, se tem alguma beleza. coisa não, ainda que você não falou, que você gostaria de falar, fica à vontade aí. Beleza, Zé. Acho que, acho que é tudo que eu já falei, não tem mais nada, não. Eu posso escrever até um pouco no caderno aqui para não, não esquecer nada. É, é, desse, é, essas coisas mesmo. Os novos você vai ter que. Vai ter que comprar pouco, né? Que eu falei aí. É, tem os. Tem os retorninhos aí que nos passarinhos que dá, que é o. Que é, acho que quando é na entrada de canto, acho que ainda dá, dá, dá concerto. Eu acho que quando dá lá no fim já não tem mais concerto. É, mas é igual, como chamava o vai e vem, né? O vai e vem tinha esse nome aí, por quê? Porque dava retorno, né, Zé? Então, era o retorno que dava. Então, quando é, acho que na entrada de canto, ainda tem possibilidade de acertar. Agora, é um passarinho que, que erra logo a entrada de canto, não faz a entrada de canto, é um passarinho dificilmente se acerta ele. Agora, o skin, eu acho que é uma nota mais fácil de acertar, mas não é fácil também. Eu acho que tem possibilidade de acertar. Uma nota de ligação que é austéia, é difícil, não é fácil. Principalmente antes e depois de samaritais, são difíceis de acertar. Eu acho que aquela nota da perna do samaritais, quando perde, é difícil você colocar outra vez de volta. É, essas notinhas aí, que é difícil, eu acho. Tá aí, lá turma aí. O aqui nos Desculpa. comentários na live, rapaz, o que mais é. eu vejo aqui é as pessoas dizendo o seguinte, Choite, você tem meu respeito. Esse é o comentário Obrigado. que a gente vê aqui, rapaz. É sempre isso uhum. que a gente tem escutado aqui da galera. Que você é amado, que nem eu, vi, eu, eu havia falado no começo. Os caras te respeitam demais. Do maior ao menor, todos os que te conhecem têm um carinho especial por você, rapaz. Então, do jeito que eu aprendi um pouco com o colega meu, que é o Daz, eu estou repassando para os outros. E o aprendiz é o dia a dia, né? Do dia a dia no criatório que você vai aprendendo cada vez mais. É. Aprende o basiquinho ali, depois. Mas é o de aprendiz, mesmo. você já se tornou mestre, rapaz. Pelo amor de Deus. É. Hoje você é, é, é mestre. Só... É, porque eu parei muito no tempo também, né? Estava com 20 anos, acho que uns 20 anos, quando eu fui no torneio, Um ano passado, um colega meu me chamou, né? Falei: ah, vamos, vamos. Um colega meu de rancharia falei: vamos lá, que ele é da Justiça também. Ele falou: ah, vamos lá, com nós vamos lá rever o Zé e lá, falei, ah, vamos então, vamos, <risos> aí eu até, até fui mais dois torneios juntos, ah, não, eu fui mais um com ele em Orins, fui primeiro em Lins, e depois eu fui sozinho em Araçatuba, peguei um colega meu aqui e fui junto, é, ruim aqui porque não tem ninguém, você sair junto, Zé, antigamente esses colegas meus de Tupãem que iam juntos, sabe, mas hoje é difícil achar um cara, não tem mais uns picareta para ir com você, não, quebrando a pedra no, no caminho, não? <risos> não? tem nada, rapaz. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil achar um. Mas, mas é assim mesmo. A gente vai chamando, um vai chamando o outro aí e vamos ver se vai dar certo para esse ano aqui também, né? Vamos ver se vai dar certo para nós encontrar em algum torneio aí. Vamos ver aí, por aqui por perto, né? Sheila Condo né? tá ter falando aqui, parabéns, José Alves. Sucesso para você. Muito obrigado, Sheila. Oxô, oh, deixa eu te agradecer, rapaz, por você ter vindo uhum. aqui conversar comigo. Quero te agradecer de coração mesmo, eu estou muito feliz, muito contente de ter te recebido aqui. Olha, você para mim é uma lenda e graças a Deus viva, lúcida e 100% Opa. na atividade aí. Você Mas é uma lenda mais viva, um <risos> Acho que não, acho que vamos chegar a mais uns 60 anos ainda. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, <risos> tranquilo. Ô, oh, louco! Minha mãe, minha, minha mãe tá com 90 e tá bom. Tá tranquilona, tá de boa, né? Tá, a sua vixe, mãe ainda 60. chega a mais uns 60 pela frente aí, a sua mãe. Ixi, tomara, é, né? <risos> é, tá até, inteiro, até Até a linha na agulha ainda ela consegue colocar e eu não consigo. Mas você não, tá levantando a, a gaiola fazer... com o braço direito, com o braço esquerdo, como é que é? É, não, o direito não dá, Zé. Tá, tá ruim. O esquerdo só aqui, ó. O esquerdo levanta. O Mas direito, o, esquerdo o, tá tá assim. o esquerdo tá levantando. O esquerdo tá levantando e tá bom. É, esse tá levantando. <risos> e, o outro tá, e, o, e o outro também tá bom, Zé. O outro não tá falhando, não. <risos> ó, estando levantando pois. o braço, tá ótimo. <risos> é, tá bom demais, tá bom demais, Ixi, tá dando pra pegar as gaiolas com a esquerda, ainda tá bom, cedo rapaz, que é, mas no, começo, no começo foi difícil, Zé, vixi, desenclica, <risos> a gaiola caía, bicho falei, bicho nossa não dava, subia em cima da escada também não dava certo, bicho era um tombo, Deus me livre, era assim mesmo mas tá bom, é desse jeito, é, meu amigo, que prazer estar aqui com você. Estou muito uhum. contente, como já falei, estou muito feliz e quero te agradecer. Mas antes de te agradecer para a gente encerrar, eu quero já deixar uma outra live para nós fazer de novo. Opa, vamos aí, ué. Tá? É, vamos aí. Ué. Já quero já. Ó, eu quero deixa terminar aí, essa. Eu quero terminar essa já com outra para frente. Fechou. É, vamos aí, ó. Sem problema. Ó, quando você não estiver fazendo problema. nada aí, quando você não estiver tranquilo uh -huh. aí, pega o telefone, José, vamos conversar. Eu ligo o computador, a gente bate papo aqui. Tranquilo. Ah, sei. Uh -huh. É, assim, ó, não sei. é fácil. Pelo celular você tá aqui, eu tô aí. A gente vai conversando, jogando conversa fora. É conversa de uh -huh. doido. Aqui é conversa de doido. Não tem roteiro, não tem nada. A gente vai falando, vai uh -huh. misturando, misturando é, cuscuz com ovo e vai se alimentando aqui, já era. É isso aí, é isso aí mesmo. É, mas eu gostei lá do, da Pajero, Aí ainda vou lá no, do, do, do, do, do vidro para Ah, eu lá. também vou, vou, rapaz. Era potei agora, é. eu não fui eu também vou. Estou tô, tô, tô planejando. Mas também. Eu vou lá. Vou lá. Eu não tenho rabo com ninguém, não, mas eu vou lá. A uma hora eu ainda vou. Na outra vez, acho que eu vou dar um cheiro lá também. Vamos ver. Eu rever certeza. os outros, outros mais novos lá que estão tá lá no meio. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? É a união. Uhum. É a união de todos, é, né? É, isso aí. Pelo um uhum. bem maior que é o isso. Curió, né? É isso aí mesmo. Curió é a união. Tem que ter Exatamente. uma união de todos é. lá. fazer até os torneios, para fazer o torneio tem que ter união. É difícil. para fazer um torneio é difícil. Não é fácil, não. Aquilo ali é tudo pro ao, ao torneio, né? Ali foi para comprar troféu, para pagar o Juizada, né? É difícil, não é fácil, não. É. é Só ler ainda é pouco. Não é bastante, não. Todo mundo, todo é mundo muito, tem que se conscientizar. É Todos os criadores né, têm que se conscientizar. É. Que precisa fortalecer os clubes, fortalecer, fortalecer as federações, para poder. Uh -huh. o, o hobby não morrer, né? Esse hobby não pode morrer, né? É isso aí. É. E surgiu os novos, né? Começar a surgir os mais é. novos. É. Exatamente. É desse Está jeito. É isso aí. O caminho é esse, né? É criar, é. criar novas categorias no, no, no, no, nos torneios, né? E trazer os jovens uhum. para cá, né? E já era, né? É, tem que, é, tem que começar os novos, né? Porque os velhos já vão parando cada é. vez. Tá parando. Já tem muito que já parou, já que eu sei até. Tem que ter sucessores, é, né? Show de é, meu amigo, muito obrigado por você ter vindo aqui a brilhantar esse canal. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, é, obrigado é eu aqui, Zé. Uhum. Aí, beleza. Te agradeço demais aqui. E tá fechado então uma próxima live. A gente vai fazer aí qualquer hora dessa. Eu te chamo e a gente vem conversar, trocar uma ideia aqui, tá bom? Beleza, beleza, tá feito, tá sem problema. Muito obrigado, Valeu. boa noite para você nada. e até uma obrigado, próxima. Senhor. Obrigado, obrigado pelo seu canal, tudo legalzinho. Alô? Um abraço, um abraço tá, para todo mundo aí. Um Alô? Tá, tchau.